Oi gente, eu tô aqui em casa, vou mostrar pra vocês o meu lixo, porque eu fui desafiada pela rede Favela Sustentável para mostrar um pouco como que eu separo o meu lixo aqui em casa é para conscientizar as pessoas sobre os resíduos e sobre a importância dos catadores e as catadoras é, especialmente agora em tempos de pandemia e esse é o meu cachorro, o Chico, que veio falar oi e essa campanha se chama Apoio um Catador, aí eu vou botar um link agora é, com esse vídeo para vocês verem as diferentes formas que vocês podem apoiar, vocês podem doar para uma vaquinha unificadora, vocês podem é, conversar com as catadoras os catadores da sua rua, ver que apoio é, elas precisam, se você pode ajudar registrando... É, enfim, tá tudo aí na página Apoio um Catador, da Rede Favela Sustentável. Eu vou desafiar mais três pessoas pra mostrarem também. É, eu quero desafiar a Verônica Araújo, do Projeto Escola Verde, o Careca, do Teto Verde Favela, e a Lorena Portela, da Horta Inteligente. Mas vou mostrar aqui, Não, tá um pouco bagunçado, mas eu, eu junto tudo aqui num cantinho, e aí depois eu separo, é, geralmente uma vez por semana eu saio, eu vejo algumas catadoras, alguns catadores aqui da rua que precisam, senão também moro perto de uma com onde eu posso ir lá e, e separar no plástico, vidro, metal e, e papel. E o Chico vai falar tchau, tchau gente! Façam seus vídeos, é, apoiem nessa campanha tão importante, tá? Quero ver mais vídeos. Beijos!